exige que o Governo cumpra a Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde, que cumpra o que está preceituado na Constituição da República Portuguesa, que o honre o compromisso que o seu Primeiro-Ministro fez nas três últimas campanhas eleitorais de cada português ter um médico e enfermeiro de, se, de família, que tome medidas para que as unidades de saúde sejam, uh, recebam as obras necessárias para que, para que funcionem com dignamente tanto para os profissionais de saúde como para os utentes, a valorização das carreiras retributivas e profissionais de todos os profissionais de saúde, não se compreende porque é que não se fica só médicos aqui, é porque certamente as carreiras retributivas e as carreiras, no modo geral, não são atraentes, não são atrativos. Então o principal problema é tem centros de saúde, mas não tem médicos. Temos centros de saúde e, e não temos médicos, esse é o, é o principal uh, problema. Isso depois agrava todos os outros, faz com que estes utentes todos sem médico de família tenham que recorrer às urgências hospitalares, como se as urgências hospitalares fossem grandes centros de saúde que não são. E isto vai destrocer tudo, vai aumentar os custos para o Serviço Nacional de Saúde, aumenta os custos para os utentes e o sofrimento para os utentes. Só quem não esteve horas à espera numa urgência por uma consulta é que não consegue entender isto. Portanto, isto, não, isto é insustentável, até porque as urgências não têm essa, essa missão.